Você sabe muito bem que não dá para se distanciar da sociedade a todo momento. Porém, ainda assim, existem meios de estar longe dessa, mesmo estando perto. E calma que isso não é algo impossível de ser compreendido. Na verdade, é mais simples do que parece. E você, em algum momento, já deve ter feito isso sem ao menos perceber. E bom, o que seria isso? E como ser consciente desse meio de se distanciar, mesmo estando perto? Na realidade, isso nada mais se trata do que o seu consciente, da forma que você usa a ferramenta mais importante que você tem, a sua mente. E sim, é possível estar longe mentalmente, mesmo estando próximo fisicamente. Te darei um exemplo que vai ajudar você a compreender melhor. Imagine que está em uma palestra de finanças, porém o um palestrante está falando somente o básico do mundo de finanças, e que no seu caso, não poderá ser bem aproveitado, pois você está em um nível mais avançado nessa área, e o que ele está falando você já sabe de letra. Agora pense, como você pode tornar esse momento realmente proveitoso e não somente uma perda de tempo para você? É simples, use o seu consciente para ver além do olhar, pense em como pode chegar no palco e sair da plateia, isso é, o que precisa para estar ali na frente, apresentando a palestra. Ou ainda, em como pode fazer para organizar um evento como este, como poderia ser o um empresário que lucre com a venda dos ingressos. Entende? Não somente isso, mas existem várias outras coisas, incluindo seu pessoal, que você pode usar para se desvincular fisicamente do local onde se encontra e estar ciente de um mundo completo que existe na sua mente. E bom, esse é o jeito certo de usar seu potencial mental em situações medíocres e que não chegam ao seu nível, e além do seu consciente, existe ainda o subconsciente, fazendo com que tudo que você vive e presencia no seu dia a dia influencie nos seus pensamentos mais profundos. Vamos supor que você está constantemente cercado de indivíduos medíocres com pensamentos medíocres e relações medíocres, e bom o convívio que você estabeleceu com essas pessoas vai influenciar você a ser como elas, a pensar como elas e se comportar como elas, e a menos que tome a consciência de que essas relações estão fazendo com que a sua vida recrida, você não conseguirá fazer parte dos 1% da população que realmente almejam e alcançam grandes resultados, pois quando estiver em casa, pensando em como conseguir mudar de vida, terá uma barreira que te impeça de fazer o que deseja para crescer, e isso é, o seu subconsciente te lembrando daqueles indivíduos que têm medo da ação, que têm medo de iniciar uma mudança em suas vidas, pois estão confortáveis demais com suas mediocridades. Essa situação influencia o seu subconsciente. O seu eu mais profundo percebe que está condicionado ao mesmo medo, por isso tende a relaxar e se confortar com a situação em que se encontra. Logo, perceba. Que quanto mais ficar ao lado desses indivíduos, mais será contagiado pelos mesmos hábitos, passando a ter uma vida preguiçosa e improdutiva, e isso mesmo que você tenha, o potencial e a inteligência, estabelecerá algo incrível em sua vida, pois afinal há um obstáculo que te influencia negativamente. Por fim, entenda que tudo que te cerca e tudo que você faz causa um efeito na sua vida. Às vezes, sem que você perceba, e bom, espero que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma. E lembrando que recentemente criei um perfil no Instagram e lá estarei postando mensagens reflexivas e um pouco também da minha vida. Para você que deseja me conhecer um pouco mais e acompanhar um pouco mais do nosso canal também. Deixarei o link aqui na descrição. Ademais eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.